que ela seja, ela é no sentido que, que é um voo. É um voo. É 70, 80. Passa a dizer é canse é é. não é? Aí vai, como diz a, diz lá, a ladeira lá. Ladeira lá, é uma, Mas quem trabalhou bonito como o pastor de pedal, andou muito de bicicleta, né? Andou muito de bicicleta. Eu saí daqui de Franca, e a elevação tá sendo e de bicicleta. De bicicleta? De bicicleta. E essas beiradas aqui, tudo. Ele visitava a roça, a fazenda, né? Tudo, tudo, tudo. Essas periferias da cidade, viu? É muito, é. muito preciosa a vida. Eu é, louvo a Deus pela vida é. dele. É. Realmente um homem que é. deixou o mundo. Uma história, uma história, né, irmão? Uma história bonita. É. Então, as filhas dele estão todos aqui. A gente vê um, um, um velório é. que é um momento de testemunho, né? Não é, é um, um lugar de franco. Não, você não né? vê que tristeza é. tem ela. Chama o para me fazer um favor, para Deixa ele deixar uma palavra aqui também. O pastor Elis. Aí, ó, tá na frente aí. é Pastor Ed estaria, eu vou pedir para ele deixar uma palavra aqui. É muito carinho. Pastor, presidente do Conselho de Pastores. O Edis? Fica aí. Dá uma palavrinha do pastor Juvenal, você que foi companheiro, amigo, pode falar mais um pouquinho, mais alto. O pastor Juvenal ele faz parte da nossa história, eu sou da família Wenceslau, eu nasci no ano de 1970, e quando eu nasci ele era o pastor presidente de Franca. Minha mãe conta quando eu tinha 3, 4, 5 anos de idade, ele ia de Franca até Ristinga, de bicicleta, ele ia sempre do domingo à tarde, uma vez por mês, minha mãe dava banho na gente, a gente ficava esperando o homem de Deus chegar. Quietinho. Ele chegava com a bicicleta, cantava o hino da árvore, lia palavra, servia a Santa para nós. Ia para a casa da irmã, da irmã Amélia, depois ia para a casa da irmã Rosária. Todas as duas já o no Senhor. E depois ele retornava para a Franca para dirigir o culto à noite ainda de bicicleta. Eu cresci nesse cenário. Minha mãe tem 88 anos de vida e 65 anos de fé. Um louvo a Deus para a vida do pastor Gelado que marcou a nossa vida. E hoje eu sou privilegiado, porque eu pastorei a irmã Elna, a irmã Edna e a irmã Elna, que são filhas dele. Sofia. Então, o Pastor Ed, você foi muito presidente bem. do Conselho de Pastores de Franca, né? Já há quantos anos o seu ministério? Eu estou há 22 anos no Ministério, é. fui presidente do Conselho por seis anos. O é. Seis anos. O, muito obrigado, viu, pelo seu testemunho. Amém. Pastor Otávio, que é, foi vereador aqui em Franca, já há vários mandatos, né? Pastor Juvenal, fala para mim, Pastor Ronaldo. O pastor Juvenal era o nosso referencial, né? Um homem de fé, um homem de oração, um homem que dedicou 100% da sua vida à fé evangélica. Tive a satisfação de dar a ele o título de cidadão francano. Que coisa né? boa. E o senhor precisa ver a alegria, a emoção que ele sentiu ao receber o título de cidadão francano. Então hoje a gente nos despede desse príncipe, príncipe. desse servo de Deus, esse homem que realmente é, dedicou a vida dele, pioneiro da Assembleia de Deus na cidade de Franca. Né? E o que a gente pode dizer nesse momento, que mais importante de, de, do que ser um cidadão francano é ser um cidadão do céu. Os céus hoje estão em festa ao receber esse príncipe, esse servo de Deus, esse brilhante servo de Deus que agora dorme no Senhor. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de mais dois companheiros dele, o pastor Domingos e o pastor Benedito Damião. Você... Pastor Domingos e pastor Benedito Damião que também. Lembrança. Foram dois grandes servos, homens de Deus, né? pessoas que deixaram um legado muito grande para a nossa cidade, é, deram a sua contribuição. Naquela época que Pastor Benedito e o Pastor é, Domingos. Domingos eram obreiros na cidade de Franca, a dificuldade que eles enfrentaram era muito grande. Mas tive o privilégio de conhecer os dois, e hoje, se nós temos uma igreja pujante, se nós temos uma grande igreja forte na cidade de Franca, nós devemos a esses pioneiros, inclusive ao saudoso pastor Eurípes Balsanuf, que também está sepultado aqui no Jardim das Oliveiras, foram homens que deram a sua vida na obra para que hoje nós tivéssemos essa grande igreja, Assembleia de Deus, na cidade de Franca. Ô pastor... Estava falando, e a gente vai é, conversando e vai vindo a, a, a, a nossa memória. Pessoas tão importantes como foi o pastor Benedito, que era tesoureiro da igreja, né? Pastor Benedito, tesoureiro da sede, também nos deixou muito, é, de forma muito precoce, né? Mas também foi um homem que dedicou a vida dele na obra do Senhor e. O que a gente pode dizer, pastor Ronaldo, é que esses homens eram os nossos, é, vamos dizer assim, é, é, pessoas onde a gente podia se exemplar. Hoje ainda temos grandes homens de Deus, mas esses que partiram, a gente traz uma saudade no coração, sabendo que realmente eles foram exemplos para todos nós. A irmã divina deu um testemunho tão forte dele, né? Que palavra bonita. irmã divina, eu parabenizei ela lá na igreja, porque a palavra dela, né, irmã divina, é muito real, muito verdadeira. E ela realmente teve a, a, a ousadia né, de falar de maneira clara, de maneira transparente, quem era o pastor Juvenal Soares. Vai fazer falta, né, já está fazendo falta em nosso meio. Mas nós temos certeza que essa separação, ela é momentânea e muito em breve nós estaremos todos juntos na glória, na presença do Senhor. Pastor Otávio Pinheiro, muito obrigado pela palavra e pelo é, poder registrar esse momento com a nós sua Nós é que palavra. agradecemos, Pastor Ronaldo Sato, esse carinho, Sim. essa preocupação que o Senhor sempre teve, né, de nesses momentos de despedida, estar tá registrando e colhendo esses depoimentos para que realmente nossa população possa saber hoje, em especial, quem foi pastor Juvenal Soares, um servo de Deus, fiel, temente, um homem de oração, a quem nós devemos muito, né? O céu está em festa, com certeza. Você falou, e eu queria só realçar, o título que você deu como cidadão francão. Você como vereador que foi e continua, né? Sendo porque eles falam que não perde o, né, o, o título, mas que coisa bonita, parabenizar o seu gesto e parabenizar também o seu trabalho. É um trabalho muito... Eu estava bacana. num culto de aniversário do pastor Juvenal e eu falava, olha, pastor Juvenal tinha uma prestação de serviço tão grande, e eu falei, Franca precisava reconhecer, né? Todo o trabalho, todo o empenho que ele teve ao longo desses muitos anos que ele trabalhou na nossa cidade. E aí naquele momento eu falei, por que não né, dar a ele? O senhor sabe que o vereador ele pode dar um título de cidadão é, naquela época no mandato, todo. no mandato todo. Então eu escolhi, no meu primeiro mandato, o meu título foi dado ao pastor Juvenal, fazendo dele... Né, uma pessoa que era lá de Fernando Prestes, natural de Fernando Prestes, tornando ele cidadão francano aqui na nossa cidade. Ele veio e ficou as suas raízes aqui e agora está ficando aqui no nosso meio. A nossa lembrança, pastor Juvenal, o senhor foi grande e a família que o senhor deixa é muito bonita. E parabéns, parabéns pela sua carreira brilhante. Brilhante, simples, mas um homem de oração e de trabalho. Um Nós comemoramos o aniversário dele, de 101 anos, agora em maio passado, e quando eu fui lá cumprimentar ele, ele disse com a voz fraca: né, ele pôde dizer, Pastor Otávio, estou orando por você. Amém. Isso não tem preço. Não tem preço. Parabéns, obrigado. Eles estão cantando.